Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Minecraft, na versão 1.17.1 pessoal E eu vou criar aqui um mundo sobrevivência, pra gente poder... Já tá aqui, eu vou colocar... Um mundo da Jenny, <risos> pode ser isso? Então bora lá, criar mundo criar. E, pessoal, a gente vai sobreviver no Minecraft 1.17.1, pessoal. Eu vou fazer todas as missões. Bora lá! O pessoal já tá começando a carregar. Bora lá! Olha só, a gente está carregando aqui. aqui. Olá. <sí -se> Demora um pouquinho para carregar, e tá criando, né, Mundo? Esperar. Pessoal, vou fazer todas as missões do Minecraft. Vamos derrotar o interdragão dragão vamos ir pro Nether. Espero que vocês gostem. Aí, pessoal, carregou. Ele já vai entrar. Aí, pessoal, entramos aqui no mundo. Vamos esperar carregar. Olha só, nascemos nesse bioma diferente. Aí, minha skin já carregou. E a skin. <risos> Vamos começar, né, pegando madeira. Madeira. Toda madeirinha. Toda madeirinha pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Eu acho que eu não vou conseguir pegar toda essa madeira. Aí. Tá bom, vamos colocar essa madeira aqui. Sai toda a madeirinha. Vamos fazer uma bancada de trabalho. Aqui. Vamos já fazer gravetas. E fazer uma picareta. Pra gente conseguir pegar pedra quebrar o um crafting table. Onde será que tem pedra? Eu vou cravar. cavar aqui para baixo mesmo, que é mais fácil de pegar pedra. Toda pedra. Vou poder fazer fornalha também. Aí já achei pedra. Vou usar nossa picaretinha para quebrar. Já consegui um avanço, pessoal. Quebrar tudo essa pedra. Quebrar toda essa pedra pra gente. Semons e pedras, eu vou precisar de mais. Quebrando tudo. Ah. Vamos pôr nossa bancada de trabalho aqui E já vamos fazer Uma fornalha. E já fazer também um machado Machado e uma picareta também Pra nos ajudar a pegar Ferro Prontinho Aí Já conseguimos mais conquistas Ixi, agora como é que eu vou sair desse buraco? estamos quase saindo. Ixi. aí, saiu. Que beleza. todo esse buraco aqui, para não pegar mais madeira, vou pegar... Vou pegar essa madeira aqui. Tá mais perto. Vou pegar toda essa madeira. Cadê a outra madeira? madeirinha. Eu peguei, né? Peguei. Cadê? Aqui, Captar ela. E agora já temos 33 madeiras. Isso já é bem bom. Peguei essas florzinhas. Pegar. Vamos ver aqui. Ó, agora a gente tem que pegar ferro, fazer uma picareta de ferro, fazer um balde, pegar canal e fazer uma armadura de ferro também. Pegar mais árvores, né? bastante madeira. E pessoal, quando ficar de noite, eu tenho que fazer até espada também. Vou fazer espada, vamos fazer já de uma vez espada? Vou fazer... Põe um. E... Não, vou fazer pedra. Tem pedra aqui para fazer? Vou pegar mais essa árvore aqui, todinha minha, pegar tudo. Eu preciso de lã para fazer minha cama, cadê as ovelhas nessa hora? Ovelhinhas, para vocês, assim nesse bioma. Eu não sei o nome desse bioma aqui. Mas eu sei que nesse bioma tem... Raposa, um porquinho ali! Porquinho, me desculpe, mas eu preciso da sua carne. Ai. Ixi, vai daqui. Porquinho, me desculpe. Eu preciso da sua carne, preciso de carne de porco. Pra sobreviver. Peguei, peguei carne de porco. Meu som um laguinho. Será que tem axelote aqui? Axelote, Cadê vocês? Tudo bem. Ai, ele tem carvão. Isso que eu precisava de uma caverna. Vamos pegar todo esse carvão. Eu preciso de carvão. Por que. que... Será que ele tem lava? Ui, um zumbi! Vem cá, zumbi, eu não tenho medo de você. Porque... Ai, não, não, não, não. Tem esqueleto, tem esqueleto. Ui, tem esqueleto, tem esqueleto. Aqui. Como é que eu vou pegar o carvão? Ah, vamos tentar peguei esse carvão sem cair lá embaixozinho todo meu vou ficar agachado aqui para não cair lá embaixo pegar Pega esse pega pega pega e esse eu acho que caiu não acho que peguei é vamos ver quanto ai já tem eu já tenho seis olha não olha não olha pro enderman Olha para os olhos. Ai, que susto! ai eu morri! Não acredito, eu morri! Nossa, que susto, pessoal! Nossa, eu estou me assustando. Por isso, não pode olhar para o Enderman, será que ele? Ai, não olha, não olha, não olha, eu vou passar assim. Nossa, é muito ruim. Nossa, me deu um ataque cardíaco aqui. O Enderman, eu preciso das minhas coisas de volta, Enderman. Ai, que susto. Aí, peguei, peguei. Agora eu vou xispar daqui. Quero mais saber de Enderman. Não olhe pra ele, não pra ele, não olho. Vamos colocar minha bancada aqui de novo. Ah, eu já tenho... Oh, meu Deus. Já tenho fornalha Agora é só colocar isso e deixar minhas carninhas assando. Nossa! Dessa vez eu tomei um susto. Deixar ir assando que eu vou ir lá naquela caverna de novo. Mas agora eu tenho que tomar cuidado com o Enderman. Deixa eu já fazer um baú. Uh, assim. Vira aqui desse lado, show, show. Ah, Assim. Vamos guardar picareta não, que eu preciso, espada também, espada eu também preciso. Essa picareta aqui, eu não preciso mais dela, machado, por enquanto não. Vamos guardar essas madeiras, eu vou deixar a terra comigo. Pronto, vamos guardar essas coisas e vamos lá. Lá tem esqueleto, ai, será que ele, ah não, não é o E vamos passar, ai, eu sei que o elemento aqui. Olha não, olha não. Ah não, ali tem esqueleto. Pior de tudo, esqueleto. Ai creepy, creepy, creeper. Creeper, não me explode. Por favor. Não me explode. da chave Não, não, não, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois creepers ali. Não tem dois creepers ali embaixo. explode, não explode. Creeper, ó, eu cansei de Eu cansei de creeper. Hum, será que pra cá tem esqueleto ali? Aquilo é um esqueleto, não é assim, é assim, é assim, assim. Ah, uh oh já tá anoitecendo, pessoal. E eu não consegui cama. Ixi, pessoal, vou morrer muito. Ixi, deixa eu pegar aqui meu machado de volta. Pegar tudo. Ixi, ixi. Pegar tudo de volta. Já tá anoitecendo e eu não tenho cama. Mas pelo menos eu tenho um comidinho aqui. Deixa assim. Pelo menos eu tenho um comidinha, pessoal. Ah, oh, não, não, não, não. Olha lá o sol, gente. Já está se pondo. Não, o sol não vai se embora. Achei outro porquinho. para lá tem água. Desculpe, porquinho. Eu preciso da sua carne. Hum, ovelhas! Ovelhinhas! Onde estão vocês? Pra lá tem montanha. Tem neve. Aí ele tem frutinhas. Frutinhas. Eu preciso de frutinhas. Pra eu poder sobreviver. Frutinhas. São frutinhas. Frutinhas. Frutinhas. Ai, ele já. Tomara que eu acho vila, por favor. Vila, vila, vila. Ali é um bioma de planície. Tem vaquinha. E o pior que tá de noite. Ah, não, gente. Já vi que eu vou sofrer muito. Ai, tem galinha, tem vaquinha. E não tô vendo ovelha. Tô vendo ovelha. Logo as ovelhinhas que eu preciso tanto. Ovelhinhas. Onde estão você? Olha que tem três ovos de uma vez. Ovelhinhas! Não quero galinha, eu quero ovelhas. Ovelhinhas! Ovelhinhas, ovelhinhas. Não tá aqui nenhuma ovelha. Tô achando ovelha. É, vou ter que passar a noite por aqui. Né, Juviscreuda? Juviscreuda, Juviscreuda tá aqui. Obrigada, ovelhas, ovelhas, ovelhas Ih, só tem duas ovelhas Desculpa, ovelhinha Mas eu preciso de cama Eu preciso de cama Você também, me desculpe Volta aqui Volta aqui Só tenho duas lãs, preciso só de mais uma Ai Preciso de mais uma lã E eu não tô encontrando mais nenhuma ovelha ah, não zumbi! Não, não, não zumbi! Ai, creepy, creepy, dois de uma vez! Não, eu não mereço dois creepers de uma vez! Ixi, gente, agora já era minha vida. pezinho sejam amigos! Ah, não, vou ter que subir numa árvore. Vou ter que passar a noite numa árvore. Não. Ah não! Ah não! Vamos pegar aqui terra. Terrinha, me ajude. Então, vamos subir nessa árvore aqui e nos proteger. daqui. Eu tenho que me proteger dos creepers. Vamos pular aqui. Será é que eu consigo fazer um pacote? Consegui! Tem esqueleto ali. Ah, não! Vou ter que passar a noite aqui. Em cima dessa árvore. Em cima dessa árvore. Por favor, não me matem, esqueleto. Não me joguem daqui de cima. Ixi, o pior é que aqui tem uma montanha. Podem vir aqui e me pegar. Já era. Oh-oh. Onde tem ovelhas? Ovelhas, me ajudam. Ovelhas! Vi, ali tem uma aranha eu Gosto de aranha Ai, Não, andei pra... andei pra trás Não era pra ter andado pra trás O que, que eu fui fazer, não oh, oh, oh Oh, um esqueleto Ai, Sobe, sobe Sobe, sobe, sobe E o creeper, socorro Tem que fazer uma mini plataforma Mini plataforma Pra eu me esconder desse mundo terrível. Não, não! O que, que eu tô fazendo? Não, não, não. Vou ter que correr pra aquela outra ilha. Ah, não, não, não, mamãe. Meus itens vão cair na água. Tudo. Eu vou perder tudo. Não, não, não, não. Vai, vai dar, vai dar. Eu vou sobreviver. Só com três corações. Nossa, eu tô muito noob. Vai, vai dar. Não, não. Vixi, olha, eu, eu tô com uma flecha no ouvido, meu Deus. E eu preciso de mais carne, preciso de carne, preciso me alimentar, senão eu vou morrer. Ah, não. Gente, tá tenso, tá tenso. Não, não, cai! Não acredito, eu tô caindo toda hora. Não, não, tô muito ruim. Não, não, não, não, não, não. não, não. Vai, vai, vai. Ai, não consigo chegar lá. Ai, vai, vai dar. Nossa, tá muito tenso. Eu tô caindo toda hora. Vai, vai dar, vai dar. Aí, pronto, pronto. Agora eu posso continuar subindo. Aí. Por favor, amanheça logo. Não, não quero morrer. É, eu vou ter que sair daqui. Ai, ai. Ali é um mar super grande. Pra lá tem zumbis. Pra cá tem creeper. Olha aquele senhorzinho creeper. É, senhorzinho creeper, você quer me explodir? Eu sei de tudo. Oh, não, não, não, não, não, não, não, não. Isso não tá acontecendo. Zumbi, por favor, me deixe sozinha. Só um tempinho. Por favor, vai embora, bichinho ruim. Vai embora, eu não posso cair daqui. Se eu caí daqui, já era. Já era pra mim. Olha lá, outro zumbizinho. É, zumbi. Eu acho que eu não sei não, né, zumbi? Não, não. Não, isso não tá acontecendo comigo. Eu tô sendo muito desastrada. Não. Não, não, não, não. Eu tô ficando noob. O que aconteceu? Estou ficando noob. Não, posso ficar noob. Tenho que ficar pró. Olha lá, aquele zumbizinho. Ai, o zumbi e o corpo tá conversando. Vocês querem me matar juntos? É, eu sei de tudo. Não, não, não. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Cair aqui mesmo. Só tô com coração. Ah, não. Não, não, não, não. Por favor, me deixem em paz, bichinhos ruins. Gastei toda a minha madeira. Ih, ele tem outra ilha, mas eu não vou pra lá. Eu tenho que sobreviver aqui. É, a sobrevivência tá tenso, gente. Vou ter que fazer um buraquinho aqui pra me esconder, porque tá tenso. Oi, sobe. Subir, ali tem. Será que eu consigo subir lá? Naquela montanha? Acho que dá, pessoal. Vamos subir lá. Ai, ai, ai, eu preciso de cama, eu preciso de mais ovelha Não, não, não, corre, corre, corre, corre, corre Ah, pra lá só tem neve Oh, oh É, tô muito desastre. Ah não, Creepy, por favor Ah não, esqueleto, por favor, me deixa sozinha Eu tenho que sair daqui Corre, corre, corre, corre, corre Corre, corre pra lá. Pior que só tem montanha. Só tem bicho ruim. Olha, mas esqueleto, não. esqueleto. Não. Ah, não, pessoal. Vou ter que bater esse. Não, não, não, não. Não, não, não, não. não tô muito ruim. Vai, vai. Ih, os bichinhos ruins. Me deixa em paz. Não, não explode. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Plano de fuga em ação. Nossa, tem muito esqueleto aqui. Não, não tem muito esqueleto aqui. Corre, -t -t -t corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, é a sobrevivência tá isso aqui. nossa tá cheio de mob aqui. Não, não, não, não, não, será que eu pus não não não corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, Ai, ele tem um corre, Socorro, porco, me ajuda a fugir daqui Você sabe onde tem um esconderijo Ai, aqui tem uma caverna Mas onde, geralmente onde tem caverna Tem mais monstros, né? Será que eu posso me proteger aqui? Sei, pessoal É Pra lá Não sei se tem alguma coisa É, tem mais caverna Pra lá, eu não sei é, mas aqui, por enquanto, vai ter que ser minha base, até amanhecer, gente. Tem que fechar esses buracos aqui. Oi, porco, você quer se juntar à minha equipe? Quer dizer, só tem eu. Vamos formar uma equipe em dupla, juntos. Aleluia, já tá amanhecendo. Já tá amanhecendo? Mas vamos montar uma mini base aqui, por enquanto. Tomara que aqueles bichos não venham pra cá. Eu preciso de mais carne, minha carninha acabou. Isso, vamos que até ilumina de uma vez. É, yeah, eu preciso de ovelha. Eu preciso de lã. Preciso de lã. Pra fazer uma cama, porque... Nossa! Ficar sozinha na noite é muito ruim. Bicho tudo querendo nos pegar. Tudo bem. Vamos conseguir. Vou... Deixa eu pôr mais cavalo. Aqui, mais quatro... Aê! Vamos ver tudo! Nham, nham, tu Agora sim! Agora sim! Já amanheceu! e tá tudo de bom, mas agora o ruim é que os bichos vão querer vir pra cá, né? Pra essa caverna! Então, eu tenho que sair daqui o mais rápido possível! Corre, porco! Corre, porco! Corre, corre, corre daqui! Ui! Ui. O pior é os Creeper Porque ele não queima, né? Então O pior vai ser eles Ai, Solzinho, como é bom te ver Muito bom te ver, Solzinho Eu vou ir pra lá Porque eu acho que pra lá tem É, pode ter uma vila Eu não sei, né? Então, vamos pra lá Sabe, sabe Da montanha para que que eu encontro cabras? Cabritas, onde está você? Por favor Eu quero bioma de planícies Eu quero... Olha, osso É bom ter osso, porque aí se a gente encontrar Algum lobinho, né A gente pode domesticar ele Vamos pra lá Não sei se pra lá vai ter alguma coisa Mas tudo bem pra lá tem água E eu acho que eu já vim aqui, né eu acho que eu vou escalar aquela montanha. Vamos encontrar cabra. Ai, ali tem uma lhama. Tem mais de uma lhama. Tem muitas lhamas ali. Olha lá. Uma lhama. Pode ter mais duas lhamas ali. Legal. Mas eu acho que pra lá não vai ter nenhum bioma de planície. Que é muito ruim. Eu tenho que dar um jeito de sair daqui. Tenho Lhama, me ajuda, me ajuda, eu preciso sair daqui, Lhama. Por favor, me dá uma dica, por favor. Oh oh Tá. Lhama, me desejem sorte, muita sorte, que eu tô precisando. Mas então, pessoal, essa jornada vai ficar para um próximo episódio. Tomara que no próximo episódio eu consiga achar uma vila. Então tá, pessoal, tchau.